Beleza galera, vamos lá, o negócio é o seguinte, eu tô com uma AK Fire Serpent Factor New dessa aqui, uma skin que vale mais de 10 mil reais, eu peguei ela no último vídeo abrindo caixas aqui no Keydrop, que se você não viu vou deixar indicado pra você assistir mais tarde, na realidade eu usei um monte de skin que eu tinha aqui no meu inventário do Drop pra fazer um upgrade e conseguir essa Fire Serpent, só que eu acho que eu arrisquei demais mano, eu gosto de fazer upgrades com uma chance de 50% e eu acho que é um pouco de boa a fazer upgrades perto de 60, a 70%, porque apesar da chance de errar ser bem menor, cara, se você erra, você tá perdido. E naquele vídeo eu comentei com vocês que eu não ficaria com essa Fire Serpent no meu inventário, até porque não faz sentido. A minha K favorita do jogo inteiro é essa vulcan com quatro Titans, e não tem outra K que eu queira pra colocar no lugar dela, eu nem quero usar outras skins, na verdade, eu só quero usar essa Vulcan. e às vezes eu uso aquela 661 que eu comprei também, que no momento eu emprestei pra um colecionador amigo meu pra ele jogar um pouco, ele tá com saudade de AK-661. Então, eu não vou usar essa AK-Fire Serpent aqui que tá no Keydrop. Eu não vou fazer um upgrade direto com ela pra skin que eu pretendo pegar aqui do site. e é essa op Upgang, né? Até porque a chance ainda tá baixa, mano. 37%. Eu não, não consigo fazer um upgrade desse aqui, não. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu não coloquei nenhum centavo aqui no Keydrop, tá? Eu vou vender essa Fire Serpent. O objetivo é, com essa grana, esses 2.500 dólares, pegar uma skin mais cara do que a Fire Serpent. Eu tô indo aos poucos aqui, mano. Mano, sem ganância, tá ligado? E eu tô entre uma Alp Medusa, que é muito foda, né, mano? A Alp Medusa é sensacional. Já tive aquela com o Titan. Acabei vendendo porque eu parei de jogar de AWP. Tava meio que mofando no meu inventário. Parou de valorizar. Ou então, uma segunda opção de 200 dólares a menos é uma Crimson Kimono. Eu já tive algumas dessas no meu inventário. Recentemente, eu tive essa daqui. Max Head Tier 1, uma das melhores luvas do CSU, custando mais de 100 mil reais. Então, quem sabe, a gente não foca na Queenson Kimono. Até porque eu posso retirar ela do site Só pra ver se tá com bastante vermelho ou não E se eu não quiser, eu não aceito a trade Ela volta aqui pro meu inventário do site, né? E nem pega o meu inventário do CSGO Então, mãos à obra A gente tem 2.500 dólares pra gastar Eu vou começar abrindo algumas caixas Da minha caixa aqui, do Keydrop porque tá com 12% de desconto Então é uma boa hora também pra vocês abrirem a minha caixinha Que dá muito profit, mano E é só usar o código promocional o LOGIN Quando vocês colarem aqui no site Pra garantir os seus 5% de bônus E se for a primeira vez que você estiver usando meu código que você vai ganhar 50 centes pra começar Vamos lá então, vou gastar aqui 40 dólares Na minha caixa, tomara que caia uma luvinha eu vou abrir umas 10 pelo menos Não caiu nada de bom, mano, eu queria uma Faquinha, falei luvinha, mas não vem luvinha na minha caixa Não, vem faca, putz, só 18 dólares Dei azar, hein, mano, vamos lá, vamos lá Não me decepciona, caixinha Passou a faca ali, velho Deixa eu ver. 29. Não tô satisfeito, mano. Eu vou, acho que eu vou abrir caixas mais caras, mano. Não é possível, velho. Hoje ela me deu azar, mano. A minha caixa. Beleza, beleza. Vou abrir as caixas insanas, mano. Ó, oh, inclusive essas duas caixas estão em promoção bem as minhas favoritas, mano. Você tá doido. Vamos começar com a Bloodshot, a caixa que pode cair ral. Inclusive, a 23 horas um cara dropou, a 9 horas outro cara dropou. Mano, os caras tão dropando muita ral, velho. Será que vem pra mim? Você, Poseidon? Não, veio a Slaughter. Quanto que Custa, me mostra. Opa, profit, beleza. Ó, 127 dólares de profit. Vou abrir uma da Dragon Lore agora. Vou focar só nessas duas caixinhas, até porque eu preciso de skins caras para fazer esse upgrade enrolar, mano. Carambit, eu acho que é cara velho. O slaughter, beleza, 710 dólares. Caraca, quanto de lucro foi? Mais de 250 dólares de lucro. Bom, ainda tenho 1600 dólares que eu tenho que gastar em caixas. Eu vou abrir duas dessa de uma vez. Vai, mano, vai. 700 dólares na caixa da Raul mano. Cai uma Raul para mim, velho. Beleza luva, luva e faca. Deu profit. OK, aceito, mano. Gastei 700, ganhei mais de 760, e eu poderia abrir mais duas da Dragon Lore. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma, vamos ver o que cai, mano. Porque essa aqui é a caixa mais cara do site, né, meu irmão? Passou a Fire Serpent. Quanto custa essa luvinha? Deu ruim, mano. Deu ruim essa luva. Vamos abrir de novo. Vai, vai, vai. Todas as caixas que eu abri tirando a minha hoje, deu bom, mano. A da Dragon Lore veio a Karambit Black Lemonade agora. Quanto que custa isso? Beleza. 460. Tamo no Profit? Tamo no Profit. Pouco Profit, mas deu Profit. Então vamos lá. Agora que a mágica acontece. Primeiramente, deixa eu pegar aqui aquelas skins. 50 dólares em skins da minha caixa. Como ela me deu prejuízo, mano. Vamos tentar transformar ela numa uma baioneta, vai, 25 Queria 25% de chance Pra começar, bem, mano Vai, 25, 0, 0, mano ou ruim, mas ó, já tenho uma noção do que Que tá rolando na roleta, Caiu do lado esquerdo O foco é pegar a Crimson Kimono Eu não vou usar todas as skins, até porque Daria uma chance aqui que não faz Muito sentido, mas o meu foco aqui É não enrolar, mano Eu acho que eu vou tentar um upgrade de 20% E depois eu vou tentar um upgrade de 60% Que é onde eu quero acertar, velho 60% tá bom, não quero mais Do que isso não, só que é muito possível A gente acertar o upgrade de 20, mano É muito possível mesmo, vou tentar No 25, velho, ó, vamos ver isso aqui, mano o 25,00 de novo, mano Mano, se eu acertar essa daqui A gente vai estar tá num profit imenso E se eu errar, a gente tem 60% de chance Ai meu Deus, não quero nem olhar Caraca, mas se fosse 60%, eu também iria errar Galera, essa é a série, mano Não tem como eu perder agora, velho 60%, ó, 59.92, mano Só falta cair no um 60 Eu tô confiante, eu tô confiante 60% é fácil, 60% é fácil Vai, vai Yes Eu sabia que 60% ia ser muito fácil, mano Bom, agora tamo na reta final, galera Hoje o lucro foi de aproximadamente 500 dólares, 400 e poucos dólares, né, a que custava 2,500 essa daqui custa 3 mil, então foi lucro de 500 dólares, quase 3 mil reais de lucro né, o dólar tá um absurdo, e agora chegamos na reta final, mano cara, esse desafio aqui no Drop tá sendo muito tenso, velho, eu passo mal toda vez que eu venho aqui, a próxima skin que eu quero pegar é a Alp Gangner, só que eu acho que ainda não vale a pena 40% 40% é um risco que eu não quero correr, queria um risco de 60%, ó, já dá Dá pra gente tentar, galera, num próximo vídeo aqui no Kidrop drop pegar uma Raul, velho. Pegar uma Raul. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Com certeza vocês devem estar muito curiosos pra ver se essa Quinston Kimono vem com bastante head ou não. Eu pedi aqui pra o Kidrop drop me mandar ela lá no meu inventário, né? Pra eu checar, mano. Não preciso necessariamente aceitar a trade, né? Se eu não aceitar, ela volta aqui. e deu erro. O foda de skins muito caras é que às vezes não tem disponível no site, mano. Mas com skins baratinhas, mano, tipo abaixo de mil dólares, 500 dólares, sempre tem em estoque, tá ligado? O foda é que realmente a Crimson Kimono é uma skin um pouco mais high tier, né, um pouco mais única, mas assim, 99% de chance que viria uma Crimson Kimono padrão, né, com a mão direita, com um pouco vermelho, talvez um pouco de vermelho na mão esquerda. Eu já tive essas luvas aqui no passado, não é um tipo de luva que eu quero ter de novo, até porque o foco do inventário agora são as skins azuis, né, por isso que eu tô usando a Superconductor que casa muito bem com o tema do meu inventário azul. Então, não vamos pegar essa Crimson Kimono, talvez na próxima vez que eu colar aqui no que drop eu peço de novo aqui vamos ver se já não tem peço de novo para o site me mandar eles tem que comprar com é skin muito cara assim se acontecer de vocês aí pegarem uma skin e tal e não ter disponível mano sempre tem aqui o skin changer com skins até mil dólares às vezes tem umas skins mais caras também que aí você pode pegar na hora essas skins aqui são skins disponíveis para troca né que você pode pegar instantaneamente pro seu inventário vou deixar uma última dica aí para vocês tem uma caixa diária que dá para abrir aqui no que drop mano de graça e para depositar aqui no no Kidrop só você vir no seu perfil, clicar em adicionar fundos, selecionar qual o valor que você quer e aí você vai ter um bônus em moedas de ouro também. Além dos métodos padrão de depósito, com skins CSGO, cartão de crédito, criptomoeda, eles habilitaram além do boleto também o Pix, mano. Então, você consegue depositar com Pix aqui instantaneamente no drop É o maior site de abertura de caixa do mundo, pode confiar. Acessa só com o link da descrição aí, pra você ficar 100% seguro. E aí, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, comenta aí qual que é a skin que eu devo pegar, mano. Ainda falta 3.200 Dólares pra chegar na Gangnir, então não vou Direto nela, eu tô indo devagar Tentando um profit de 500 dólares por Vídeo, então provavelmente a gente pode focar Nessa haulzinha aqui no próximo episódio Deixa um like se você quer que eu pego Essa haul. tamo junto, a gente se vê no próximo Vídeo aqui no canal, falou!